Abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro.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 Abro minha mente para o dinheiro. Tenho a capacidade de atrair milhões de dólares. Hago ações concretas para criar milhões de dólares. Miles de milhões de dólares fluyen facilmente hacia mim. Abro minha mente para o dinheiro. A vida me revela formas de criar milhões de dólares. É fácil manifestar milhões de dólares. Abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro. Abro minha mente para o dinheiro.